Que fala sou eu o Breno e a, a minha mãe aceitou aceitou eu tô com medo que a gente tem que experimentar tem banana tem milho tem esse negócio com tomate tem tomate tem molho de tomate tem isso daqui que é creme de amendoim mussarela goiabada paçoca, paçoca tomate milho pepino banana o molho de tomate vai em toda queijo mussarela eu falei e o açúcar mascavo? Eu a não açúcar sei. Açúcar mascavo? What the hell? <risos> isso estranha! E aqui o meu irmão tá aqui. Fala oi pra galera, Lulu. Dá um oi. oi pra galera. Oi, galera. Tá Nossa, que feliz. ânimo! Ele tá muito <risos> desesperado. Então, gente, agora a gente vai pro nosso desafio, hein? É, minha mãe vai vir aqui, ó. Por isso que tem três cadeiras. Ai, ai, ai. Primeira vez, eu vou falar, quando, quando ela vir, eu vou falar 3, 2, 1, ela vem, tá? Tá bom. 3, 2, 1. Essa é da mãe. Oi, galera. Essa é da mãe, ela tem cabelo. Todo mundo tem tá cabelo, né? Eu não sabia o que eu ia falar, daí eu falei. Bebe! Você, Vamos um começar canal? então Vamos um... Olha esse vai, ingrediente Aqui é onde a gente vai Olha, se tirar tá mesmo, você... É uma sopa da bruxa <risos> Já viu o M&M tá? Mas cadê o M&M? M&M o M&M? Eu acho que eu já sei Minha irmã Mãe Pega ela por favor Eu vou procurar o M&M gente Galera Voltei, a gente achou a Neme. Tava com minha irmã, né? Tava Ela tava com ela, eu mãe, a gente não vou sido Hum, meu Vai, pode começar, Breno Vamos ver qual que é o seu primeiro O molho de tomate vai em todos Então a gente já, peraí A gente Como pode bem? passar o molho de tomate Peguei Segura. Não, eu já peguei logo isso M&M que Ó, que é? <risos> <risos> <risos> oh, então vai ter que passar o molho de tomate <risos> primeiro, Pode <risos> espalhar e <risos> MM, mas não pegou MM, não pegou MM. Não tá bom no molho de tomate, né? É, vou passar no meu também, porque o molho de tomate vai em todas as vai pizzas. Em todas. Senão não tem então ela colocou duas colheradas. Agora o negócio vai ficar é, sério. É pra fazer três no... colheradas. Não vou fazer direito, né? Eu colocou. Uma. Agora é hora. Pode pôr um pouquinho só. Deixa ele não pôr. gosta de chocolate preto. Lembrando, então pra ele já vai ser difícil. Gente, é sério, eu não gosto de chocolate. <risos> Tem um negócio aqui que eu não sei do que, que é. É que é açúcar macabro, é um açúcar diferente. Ó, ó. Não, <risos> não pode. <risos> ó. Isso é sim. Eita, o grudou aqui. Eu Vou te ajudar. Eu não, comer, não com muito, não tô com muito. Tem que ficar assim, ó. Pelo menos assim. As ah, tampas. Tá bom? Então vai. Esse o MM tá fora pra não ir ser igual. Nossa, esse tá muito feio. Também come aqui, ó. Hum, tá com molho. Né? Não come, não. Vou tirar o um meu. Não pode mexer, eu deixa. É. Olha o oh, meu Banana O Breno odeia banana Aleluia que tirou a banana Eu muito que ele tirasse a banana Aleluia que ele, ela tirou a banana Banana Ai. Aleluia Nossa, Aleluia. Aleluia que ela tirou a banana Ai. Aleluia Espero que eu não tire nenhum Desses aqui Nem desse, Só esse queijo tá bom, aqui e né? esse tomate eu não ele só já não gosto, velho. Calma aí, essa daqui. Peguei já. Vamos, Eu vou pegar o nome daí. Façoca. Deixa eu pegar. paçoca uh, Deixa eu pegar. Façoca. O Lourinho, você tá querendo roubar nossos dormidos. Façoca, é só um pedacinho. Porque é só um pedaço, né? Tem que Quebra... quebra nossa. M, L. De novo. Tá bom, pronto. Um... Eu gosto de você tá muito. Você tá enganando. Pronto. Tá bom, vai. Nossa, vai. Eu nem Não Olha só. Eu nem é Você pegou, de meu amor? verde velho do Céu! Ai ah, eu odeio milho! Eu também! Você come frango com milho na pizza? Ah, mas é diferente! Do que com banana e... tem catupiry, que eu só ah, como catupiry da ah, de negócio! Meu pai... Nossa! dela eu... tá muito estranho! Igual Agora eu, ao... é, eu gostei! gostei! O seu ainda tá assim, tudo pro doce! O meu tá misturado demais! Creme de, de amendoim. amendoim. Hum. é que Ah, mano, creme de amendoim. Pode jogar aí. É. Só um pouquinho. Tu te ajuda? Esse é duro? Não tá, não. É é duro não. É, tá duro, não. Não vou tirar isso também. mãe, mãe, que aqui. Eita! game eu. Pronto, só isso. Tem que pôr mais um pouquinho. Só isso, isso, isso. Isso, isso. isso. isso. Ah. Ah. Ah, <risos> a minha mãe não gostou disso, provou. Meu pai gostou, né? Porque ele gosta de tudo. Ah, agora sou eu. Hum. Queria fugir, né? É. Ah, queria fugir. Missarela. Ó, esse daqui, ó. Morreu. Ai, meu Deus, missarela. Nada ah. a ver, meu. Ah, mas eu quero mussarela. Todas as pizzas têm mussarela. A sua não vai ter. Não, coloca um pouquinho, só um pouquinho. Ai, tá bom. Mais. Tá bom. Só isso de mussarela? <risos> ah, queria tanto mussarela. A melhor coisa do mundo. Agora que eu vou pegar. Goiabada. Mano. O meu, Lolo, esse não é o eu peguei pasta de amendoim. Vou pegar a faca, Junto com vou cortar porque a agora, agora é faca, agora a mamãe tem que cortar. Vou mãe, um pedacinho, isso. Isso. só um pedacinho. Mamãe, tira um pouquinho. Tá bom, vou pegar mais fininho aqui. Sou boazinha, né? Sou boazinha. Ah, é, você né? é, é minha filha, sou <risos> é boazinha mesmo. Okay. Vou esse negócio aqui no chão. Ai ah, hum. que delícia! Tá bacon! É não, <risos> O braço! bacon! Aê velho! Eu gosto! Eu também! Eu também! Eu tomate Eu também! tomatinho também! Eu Ah, Eu gosto bem de tomate. Tomate. Tomate. Eu também! Um pra... ah, eu também! também! também! Eu também! Eu também! Eu Olha ah, gente, tá até que bonita a minha, viu? Ah, Agora é você. Só tem dois pra tirar. É. Ou vai ser o quê? Que ou mais? vai ser esse ou vai ser esse? Ah, é. Hum, por favor, não sei mais. Qual que é, é o é seu? Qual foi o seu eu sei qual que é o meu? Açúcar mascavo. Uh, Ai, fugi. Ah, mano. Olha, pior que eu não... Eu podia acertar esse verdinho aqui, ó. Pepina? Só um pouquinho de açúcar massa. Não, não, não, não. Tem não, que pôr nas beiradinhas. Breno, você tá. Só eu, olha minha pizza como tá recheada. Poxa, isso é asfaltante. <risos> o meu só sobrou o pepino. Não, mãe, desculpa, gente. Eu não só morri. uma assim, tá bom? Acabou o canal Brenitinha. Ah, <risos> <risos> oh, o pior, não é mais Brenitinha. Ah, é. Acabou, agora é. Canal do, canal do Breno. Do Breno. Eu te odeio farinha! Tava muito difícil achar o Breno em companhia. Ah, ficou bonita, mostra pra galera. <risos> ah, a minha ficou bonita, bem recheada, não fugi. Olha a minha! Eu não fugi do desafio, acho que oh, o Breno não fugiu disse. mais que eu, com certeza. Porque eu recheei a minha. Nossa. Agora a gente vai assar. Assar e a gente vai já embora. Bosta. feio! O feio. me deu um tapa na cabeça. Amigo. Eu nem tinha visto Eu nem, Ai, eu nem tinha visto. Ele tá com raiva Porque ele não pode montar uma pizza Mas eu vou deixar ele montar uma depois né? É, mas tem que ser gostosa né? É, uma gostosa essa aqui é, essa aqui é só pro desafio Vou montar uma bem gostosa pra você, tá Lolo? Ô mãe, <risos> Tchau gente, a gente já volta, hein? Tá bom gente, tchau Valeu! Galera, voltamos! E as nossas pizzas estão pronta Eu vou me trocar. Não, banana! Tem banana, não quero não. Mas o meu tá muito nojento, eu acho que eu vou trocar. Vai logo, vai! Come você não, não. primeiro, que o canal é seu. Eu acho não, não. que pra esquentar esse desafio, hum. vocês vão ter que trocar a pizza. Você não, vai comer a da não, sua mãe, não, não, e não, a sua mãe vai comer a sua. Não. Lucas Neto não, não teve, não vou fazer. Mas o seu vai ter. Não. Você vai ter que comer a pizza da sua mãe, e a sua mãe vai comer a sua. Ó, oh, aqui tem um lugar que não tem banana. O seu tem um monte de chocolate. Vamos. Vai, come você primeiro Eu primeiro? Mas tem que ser mordidona Ah, não tirou! Só tem banana? Aqui não tem Aqui tem Aqui tem então, Mordidão Tá tirando tudo Não vale vai provar a Catarina. Tá ah, é é é vai. vai Breno Mordidão Bocão e mordidão, vai Ai, não... que que é isso? Vai ter que morder outro pedaço, tem que engolir Ele nem mastigou Vai ter que engolir, pode morder outro pedaço <risos> Não, pode pegar os <risos> pedaços. Eu vou morder a minha, eu não vou fazer isso. Filho, pode pegar, vai. Mordidão não. e engole, vai. Não, não. É, não, tem que comer. Vai, pega os pedaços. A por favor, não força! Ah, a, não, galerinha, a galerinha arredou. tá tudo curtindo aí, esperando você dar outro mordidão. Ah, morde aqui, galerinha, quem acha que ele tem que morder? Comenta aí no, no, no vídeo. Comenta aí no vídeo que é essa que ele tem que morder Eu vou morrer Pra não ter vídeo, gente Por favor Comenta aqui não Vou chorar Ó, A galerinha tá tudo comentando pra você comer Vai, mais não, uma eu mordida viu? Eu nem tenho... é Mais uma eu mordida Pai, tô... por favor, tô morrendo Cadê é minha pizza, pai? Cadê é minha pizza, vem Cadê minha Cadê minha pizza, oh. vem Cadê minha pizza você quer é uma peça da sua pizza? pizza? Só... Sua. Come logo moleque! Vai Cat, come sua pizza. Tá agoniado. mordidão é mastigar e engolir. Eu que fiz essa pizza, hein? Mastigar e engolir. Tô, tô. Hum, que cara da delícia. Faz a cara da delícia. Hum, não consigo. Não, é assim, ó. Hum. Eu gostei. Hum, deve estar tão gostosa essa pizza. Olha pra câmera. Galerinha, quem escutou o peido do Breno, comenta aí. Comenta e dá um like. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> oh, eu comi, mas se gostar, galerinha. Engoli agora. Tá aí, Breno, sua mãe engoliu, então ela venceu o desafio. Porque você deu uma mordidinha e cuspiu tudo. Até Olha, a campeã. Então eu... eu... Eu aceitei o desafio e eu venci o desafio. Ah, é brincar. <risos> Breno, depois desse punzinho é melhor você se despedir da galerinha. <risos> <risos> é <o> dream, <risos> cara, não... Ui! Gente, eu sou um pizzaiu! Ah, tá, eu sou o garçom, Nett. Ó, eu vou dar uma... Ah.